A gente tem vivido, como a deputada Arlete falou, uma crise geral nas políticas sociais. A crise tem a ver com o programa de desestatização do governo federal que eles chamam de desestatização, para não falar a palavra privatização, porque desestatização é justamente privatizar serviços públicos estratégicos, né, Que isso começa desde o governo Bolsonaro e essa semana a gente viu o debate público sobre a reforma da previdência e eles falam que querem tirar privilégio. Não está atacando privilégio, está mantendo privilégio. Né? A grande sacada dos banqueiros e da elite, no caso da reforma da Previdência, é a capitalização, né? que eles tentam colocar né? como, uma, como um atalho na reforma da Previdência. Então, essa reforma da Previdência ela é um símbolo do ataque que a gente vive no Brasil. São as elites atacando as políticas sociais e atacando a política de segurança social que nesse tripé inclui a assistência. Então, é importante registrar que a gente vive esse contexto nacional e esse contexto tem um rebatimento no Distrito Federal, porque há uma tentativa também aqui no Distrito Federal de privatizar as políticas públicas, de esvaziar as políticas fundamentais, de não dar o peso que a política de assistência social precisa ter. E nós temos algumas preocupações muito objetivas em relação a esse tema. Logo depois da semana do concurso, dois dias depois, nós convocamos o presidente do Ibrae, que é o órgão que está tratando do concurso da Cedes, com preocupação. Porque nós achamos que o argumento e a nota do Ibrae sobre o concurso não, é, não dava conta do problema que aconteceu. Achamos que o problema não era dos concurseiros, o problema era da banca. A banca tem que garantir que o concurso aconteça com qualidade. Nós cobramos isso, né, deputado Alete, em reunião e confiamos ao Ibrae nesse acordo, é, inclusive para que o concurso aconteça, que é uma luta nossa, né? para que ele se mantenha, a gente confiamos um acordo de cronograma para que o concurso aconteça, para que a SEDESH as sedes agora, né? então o concurso é uma preocupação nossa, não pelo concurso, pela banca, mas pelos trabalhadores e trabalhadoras. A gente sabe o tamanho do déficit de servidores que a SEDESH tem, isso é muito ruim para a política de assistência, para a dificuldade no funcionamento. Não tem equipe técnica, não tem psicóloga, não tem assistente social, não tem pedagoga, não tem educadora, não tem profissionais nas áreas fundamentais para funcionar a política pública. Então isso também é uma preocupação nossa. E uma outra preocupação que eu queria colocar hoje, aqui é que o governador diz que vai desocupar. Vai trabalhar na política habitacional com a lógica da desocupação, que é uma lógica violenta. Só que a política de assistência social é uma política fundamental nesse processo. A gente viveu agora uma desocupação em Janta na estrutural, e a política de assistência social não participou. A política de assistência social não estava lá. Nós tivemos casos gravíssimos de atentado aos direitos humanos e nós, como comissão, participamos. E o benefício de uma família, inclusive de um garoto que tem uma deficiência, foi chegar ontem, depois de muita luta, o benefício foi chegar ontem, quer dizer, a notícia do benefício, o benefício ainda não chegou. Então, precisa de acompanhamento da política de assistência social. Né? Isso não é culpa dos servidores, isso é culpa da gestão. Tem que ter uma gestão que direcione uma atuação é, política, porque não dá para tratar ser humano dessa forma, essa é uma preocupação forte nossa da Comissão de Direitos Humanos. Eu queria deixar aqui o compromisso do nosso mandato com a política de assistência social. Vocês sabem que eu sou assistente social, entrei concursado pela carreira pública da assistência social, inclusive não queria ter saído dela, fui contra o desmembramento para a criação da carreira socioeducativa, educativa mas hoje sou de uma carreira irmã, que é a carreira sócio-educativa, trabalhei em algumas unidades de internação aqui do Distrito Federal, incluindo o CAGE, então tenho um compromisso muito grande, sou filiado do SintiSASC e contem com a gente, aqui com o nosso mandato, com o Gabinete 24, para que a gente possa lutar em defesa da assistência social no Distrito Federal e contra os retrocessos nas políticas sociais. Muito Obrigado.